E agora vamos pegar um, um avião, vamos Maravilha, até Lisboa para ir para os Açores agora. Olha a gente também! Açando todo o no hoje! Vamos lá para Lisboa! Atrás da bombeira, a praça do marquês de na volta em Açores, essa terrinha do, do dos, te, dos antepassados, dos Valim, dos Soares. Que tá aqui cara. Ah, para tudo que é lá, para no, no meio do Atlântico. Tô numa no meio do Atlântico. Aqui também tem um... Olha aqui, dá para parar e ir até lá embaixo, Pai. Tá bom. na Ponta das Contendas. Por isso que é uma pedra dessa, né? Ah, ela está se fechou de Olha aqui, banana, tem. Ponta das Contendas. Aí é a contenda, lá. lá, olha lá, quebrou uma da outra, fez um canal entre elas Tadinho! Só tem pedra! Mano. A lagoa! Olha a lagoa! É a Não, só que faltava nós tirar dois dias para vir aqui e dar um tremor, o tremor, né? o amanhã. É que é falta, né? Você vai para os Aí ela disse assim, não, tu vais gostar. Os Açores são bonitos. Não tem não. Não tem? Agora. É de tirar o fôlego mesmo aqui, ó. Tem mais um é, metador, é. Tem assim, né, Esse raminho é, é famoso, hein? Lá é na ponta da parede de carro. Ah, lá nós vamos. Olha lá a estradinha lá, ó. Vai só essa área pra cá que é arborizada. Pra lá não tem uma área. Né? É. É. Show! Festas, isso, com, cheiras, com com bancos na sombra, onde passa também na tarde, fazendo as festas aqui, né? Só nos ações mesmo. É, só nos Sim. ações no mesmo. No eu passado. tenho eu Ele vai destruir. <risos> hum. Hum. Hum. Oi! <risos> Começou a com uma vaca. E ela. É, é aquilo que eu estava procurando, justamente isso. Vaca mesmo. Enquanto eu isso, falei. Isso foi é a felicidade de achar aqui os o açorianos. ovo e batata né? devia ter algum uhum. caldinho. Cara asfalto para todo lado olha aqui ó. A... a cruz era o símbolo de Portugal, da, ah, símbolo porque... de Portugal? Porque, porque dilataram o reino e a fé era o, era o mote porque. Eu nunca vi isso aqui de perto. Aqui está o um pô, Aqui dá pra ver quase toda a ilha. Lá da praia da Vitória, lá atrás. E falam e de saudade. Não, os respiradores, por isso que eles não explodem. Porque ele tem esses respiradores. Furnas de enxurto, é isso. É, tem que dar a volta aí. Ó uma massinha saindo De 130 graus a meio menos Desse é importante que todo esse sacadeiro do da lado cabelo. da Torre de Belém, né? É, nos mares e senhores da dos da senhores da ares. É verdade. É, tá. O Mata Portuguesa, que ela é foi a missa agora, tá voltando para aqui. Isso, oi. Olha lá o Vasco da Gama ali, ó. Ah, é aquele ali que eu falei pro o ontem. Ele começa primeiro a botar a fumaça. O do carvão lá para dentro do vulcão <risos> <risos> O pai que está com medo, está é? com medo do algado do carvão Oh, é verdade Dá uma entrada aqui no, na boca do vulcão Esfundindo essa música sinistra. Beleza, que 96 metros de altura. Deu o buraco aqui De cima. Muito legal, que palgado. Agora ah, estamos entrando aqui na gruta. Dura tal, vira Natal. Ah, oh, um boteca aqui, ó. Me vê um sanduíche de lava. Aí, cara, um só tem um suco. Senhor. Suco de lava? Sim. Aqui vem baixo, né? tem bastante, né? Que nada. Tem um metro lá. Aí, ó. Peguei, cara. Bateu. Que se aperto. Baixar a cabeça aí, Tony. Ô, oh, Ramin, depois sobe aqui, ó. Siga, seta Siga a seta vermelha. Siga a seta vermelha. Se meter lá. Lá no buraco. Vamos lá. Lá foi ele. Lá foi ele pra dentro do buraco. Frega fragmentos soltos que vinham lentamente. Ai, e formou esses troços aqui. Vai, querido. Vai, querido. Vai, vai. vai. vai, vai. querido. Segue reto toda a vida, querido. A ah, missa de Natal é a rezada aqui? Ah, por isso o altar lá onde eu falei. Ah, Ah, legal. Onde fora eu me meter, né? E aqui, uh, uh, consegui! Eita, bem! Não <risos> levanta, agora sim. Ainda bem que tem capacete, hein? Né? Fim da trilha aqui, gente. E aí, que cachorro? Olha, eu tô com o coração na boca. Mas, mas foi bonito, foi bonito. A gente foi no, no ponto mais longe. Agora vamos começar a voltar a tragar. Vamos pegar o, avião, o aviãozinho ali. ó Airbus! Airbus!